Depende, você só vai poder fazer esse churrasco se os seus amigos comprarem o convite para ir a esse evento. Você não pode dar churrascos, bebida, você não pode dar qualquer vantagem ao eleitor a fim de divulgar sua plataforma política em troca de votos. Eventos para arrecadação de recursos são permitidos, você pode vender convites. E aí, tem todo um regramento próprio para que esses eventos aconteçam. Agora, gratuitamente, você não pode ceder nem churrasco, nem cerveja, nem pizzada, nem porco no rolete, nem churrasco na brasa, nem fogo de chão. Nada disso você pode fazer para os seus amigos. Um abraço, até o próximo áudio.